Bom dia, amado ser de luz Gratidão por me acompanhar no canal Ascensão com leveza e alegria Com mais uma meditação Com afirmações de luz Hoje é o nosso 12 segundo dia Do ciclo de meditações de 21 dias Eu sou a Marcia Uni Agora, conecte-se com seu eu superior, a partir do seu coração, para as afirmações de luz e repita mentalmente. Eu sou Deus em ação e restabeleço a ordem divina. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva todos os desequilíbrios que possam ter-se instalado em meus corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Ordeno que a ordem divina se restabeleça em meus pensamentos, ações, atos e palavras. Desequilíbrios são ilusões Criadas por meu ego. E agora determino que meu ego não tem poder sobre meu ser. Ordeno que a ordem divina seja restaurada em toda a minha realidade. Eu sou Deus em ação e sei que meu subconsciente obedece prontamente as minhas ordens. A energia do Eu Sou Deus em ação flui por todos os meus corpos. e por todos os cantos do meu ser. Tenha um dia de muita paz e harmonia. Namastê.